Meus lindos, bem-vindos ao Isso é Comida. Eu sou a Thay e hoje a gente vai continuar nosso especial de Páscoa com receita deliciosa de frutos do mar. A gente vai fazer casquinha de aratu. E como eu disse, a receita de hoje é uma casquinha de aratu, que é uma receita linda, perfeita, maravilhosa, deliciosa, típica daqui do Nordeste. Mais precisamente, para vocês se situarem, eu estou em Sergipe. A gente vai fazer nossa casquinha em si de uma forma muito básica. Para isso a gente só precisa de massa de pastel. Vocês podem utilizar uma massa de pastel comprada pronta. Estou fazendo isso aqui hoje, me perdoem. Ou vocês podem fazer sua própria massa de pastel que fica muito mais gostoso. E eu já ensinei, se vocês quiserem saber como é, clica aqui no card de cima que vocês vão lá para o vídeo que eu ensino a fazer massa de pastel. Uma delícia. Antes, deixa eu situar vocês. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte eu vou mostrar como faz a casquinha, depois eu vou mostrar como faz o recheio e a cobertura. A casquinha em si, como eu disse, vai ser feita com massa de pastel. O que a gente vai fazer? Você vê um potinho na sua casa que caiba mais ou menos o tamanho da massa. Aqui eu tô usando esses potinhos. E a gente só coloca a massa dentro, não precisa, não, tá? não precisa fazer nada. Tá? E? Isso, só coloca a massa dentro e tenta arrumar ela pra ela ficar com a bordinha bonitinha. E é isso que eu vou fazer aqui agora com vocês. Vou aqui meu potinho. Eu já fiz uma, mas deixa eu fazer um pra mostrar pra vocês. Nossa massa... Se você estiver usando pastel comprado pronto, lembra sempre de tirar o plástico já, tá gente? Confere se não tem plástico aqui, tem dos dois lados. Ó, oh. tirou o plástico. Vem com a massa, tenta centralizar ela dentro do potinho e vai abaixando delicadamente pra não quebrar. E ao mesmo tempo que você vai abaixando ela dentro do potinho, você vai tentando criar umas ondinhas na, na borda. Se ficar muito pro lado muito pro outro, você vai só encaixando. Agora que meus potinhos aqui estão cheios, no caso com a massa, eu vou colocar na assadeira maior e levar ao forno que já tá pré-aquecido a 200 graus para gratinar esse pastel. E enquanto nossa casquinha tá lá no forno assando, a gente vai começar a fazer nosso recheio de aratu. Gente, pra quem não sabe, o aratu ele é um crustáceo. Ele é primo do siri, do caranguejo, ele vem dentro de uma casquinha também, mas a gente já compra ele assim, como é, catado. Esse daqui chama catado de aratu. Então, vamos usar mais ingredientes dessa receita? Azeite, pimenta do reino, sal, pimenta calabresa, creme de leite, aqui tem mais ou menos duas colheres de sopa, uma cebola picada, um tomate picado, dois dentes de alhos picados, meio pimentão picado, um molhinho de coentro picado e 300 gramas de aratu. Essa é o tipo de receita que ela faz o quê? Ela me deixa feliz. Por quê? É uma receita típica da minha terra. E se você adora também uma boa receita regional, já deixa seu like nesse vídeo. E se você não é inscrito, aproveita e também se inscreve no canal. E lembra sempre de ativar os sininhos das notificações para você saber sempre quando tem vídeo novo. Só para lembrar, porque não quer demais repetir, a gente tem vídeo novo sempre aos domingos. Agora vamos parar de conversa e vamos começar a nossa receita. Para começar, eu tenho aqui uma frigideira. Eu vou colocar umas duas colheres de sopa de azeite. E a gente vai refogar nossos temperinhos. Eu vou começar com a cebola. A gente coloca aqui nossa cebolinha para refogar. Quando ela ficar translusta, a gente acrescenta o alho. O que a gente vai fazer aqui é basicamente um refogado para dar sabor e deixar esse aratu bem gostosinho. Enquanto minha cebola está aqui refogando, vamos fazer a enquete. Você conhece o aratu? <coughs> Jesus, tá travando tudo. Enquanto minha cebola tá aqui refogando, vamos fazer uma enquete. Você conhece o aratu? Você sabe o que é? Já tinha ouvido falar. Na sua região também tem aratu? Comenta aqui embaixo que eu quero saber de vocês, se vocês conhecem, se vocês gostam. Hum, nossa cebolinha tá aqui, subindo aquele cheirinho maravilhoso. Vou colocar o alho. Gente, lembre sempre que o alho ele vai depois porque ele queima mais fácil. Ele queima mais rápido. Então é por isso que ele entra depois da cebola. Você, se você não sabia, agora você sabe. Primeiro sempre vão colocar a cebola para depois colocar o alho. A gente deixa o nosso alho refogar 30 segundinhos aqui para depois colocar o tomate e o pimentão. Aqui eu tô usando pimentão verde porque é o mais comum. Aqui, pelo menos onde eu moro, mas com o pimentão verde. Mas se você não gostar de pimentão verde, se quiser usar outros, amarelo, vermelho, laranja ou o que você quiser. Acho que pimentão sempre cai bem. Agora que nosso alho já durou 30 segundos, a gente vai botar o tomate e o pimentão. Hum. O cheirinho aqui já está maravilhoso. Agora que eu coloquei o tomate e o pimentão, a gente vai dar uma temporadinha com sal e pimenta, para iniciar o tempero do nosso recheio. Lembrar sempre, quanto mais a gente tempera todas as partes do nosso prato, à medida que a gente vai acrescentando os ingredientes, mais a gente sente o sabor de todos os ingredientes quando a gente experimenta aquilo. Então, se eu quero sentir o sabor de tudo, eu vou temperando tudo aos poucos, em vez de temperar só no final, porque aí você vai realçar o sabor de tudo. Lembre-se sempre que o sal é um realçador de sabor. Mas vamos lá, com parcimônia. você vai botando aos pouquinhos para você temperar, e para depois no final você também não ter um prato muito salgado. Aqui a gente vai só acompanhar, refogar nossos temperinhos por um minutinho, enquanto eles refogam. E depois a gente vai seguir colocando o aratu. Agora que nosso tempero já tá aqui refogadinho, gostosinho, eu vou colocar o aratu. E se você está aqui no canal há algum tempo... Você já sabe o que? Eu tenho problemas com o tamanho de potes e tamanho de panelas. Por quê? Aparentemente, eu nunca consigo pegar uma panela ou um pó do tamanho certo para colocar as coisas. Mas vamos lá, com cuidado para não fazer a bagunça que eu faço sempre. Vamos lá, refogando o nosso Aratu. Agora, gente, a gente vai só refogar aquele aqui, vai ser mais ou menos uns 10 minutinhos. A gente vai mexendo ele de vez em quando e vamos começar a temperar ele. Aqui. Eu vou colocar mais um pouquinho de pimenta do reino. Mais um pouquinho de é sal, porque naquela hora eu botei bem pouquinho de sal. E aqui, gente, é totalmente pessoal. Eu sou muito fã de pimenta calabresa, eu gosto dessas comidas levemente picantes. Então eu vou botar aqui um pouquinho de pimenta calabresa. Mas se você não gosta, e se você não gosta da picância, você pula a pimenta calabresa. E é isso, a gente vai acompanhando o nosso aratô aqui até ele ficar pronto. E agora que nosso arato já tá aqui, refogadinho, gostoso, a gente vai finalizar esse prato. Para isso, eu vou colocar meu coentro. E calma, eu sei que o coentro é polêmico. Se você não gosta de coentro, usa salsa, usa o cheiro verde, usa o que você gosta. Como eu sempre falo aqui, eu acho que vocês decoraram. Você, na sua casa, você usa aquilo que você gosta. Eu estou usando coentro, porque gosto de coentro. Sou esta pessoa. Mas se você não gosta uso o que você gosta. E para finalizar, eu vou botar só um pouquinho de creme de leite, que é para dar uma cremosidade, pra esse aratu, para ele ficar bem gostosinho, bem molhadinho quando a gente for um morder ele na casquinha. E é isso, um minutinho aqui só para esquentar esse creme de leite e misturar o coentro e a gente desliga a panela. Parte para cobertura, que a gente ainda vai fazer uma farofa. Para finalizar, agora a gente vai fazer a nossa farofa. E a gente vai fazer uma farofa de pipoca. Sim, vocês ouviram isso certo. A gente vai fazer uma pipoca e depois transformar essa pipoca numa farofa. É muito simples, eu tenho aqui na minha panela aqui que já tá esquentando Meia colher de sopa de óleo e meia colher de sopa de manteiga Eu tenho aqui meia xícara de pipoca Só vou colocar um milho de pipoca na panela E a gente vai esperar estourar E eu coloquei um salzinho aqui já na minha pipoca A gente vai fazer o quê? O teste de qualidade né? Pra saber se ela tá crocante Tá bom mesmo Quando eu vou botar uma pipoca que não esteja boa, não me receita hum, Brincadeira, eu vou parar de comer pipoca Gente, minha mão tá limpa, tá? Só botar a pipoca já estourada. Tá quente! Dentro do liquidificador e bater. Eu vou bater aos pouquinhos, porque o ideal aqui seria um processador, mas vamos adaptar pro liquidificador. Não todo mundo tem processador em casa. E chegou a hora de finalizar nossa receita. Nossa pipoca está aqui. Deixa tentar mostrar pra vocês. É assim que ela fica, tá vendo? Ela fica bem, bem leve. E vamos começar a montar nossa casquinha. Aqui temos duas casquinhas que eu tirei do forno. Gente, sobre as casquinhas, um tem um potinho. Eu só digo isso. Porque potinho sem untar não deu muito certo. Não, um tem um potinho. Eu tenho que fazer novas casquinhas aqui com o um potinho untado. Agora a gente vai só pegar nosso recheio e encher a casquinha. <música> temos aqui o um senhor cascão, tá, gente? Por cima do aratu, a gente coloca a pipoca. E pra finalizar e ficar bonitinho, eu vou botar uma folhinha de coentro. E é isso. Essas são nossas casquinhas de aratu. Elas ficaram uma gracinha. Agora vamos a parte boa desse vídeo, que é a parte que eu como. A gente precisa saber se o negócio tá bom de verdade, então... Gente, fica muito, muito, muito, muito bom. O aratu tá delicinha, refogadinho, gostosinho, molhadinho. Aí contrasta com a pipoca, contrasta com casquinha crocantinha. Muito, muito, muito, muito bom. Eu realmente espero que vocês tenham um aratu. de Deus, vocês moram. Compre e façam essa receita, porque ela é muito boa. É isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.